Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Bortolucci, analista técnico da Genial Investimentos. Estamos aqui para mais um vídeo da playlist do novo Home Broker da Genial. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a grade de opções, uma ferramenta bem legal aí para quem trabalha com opções e né, para o seu dia a dia operacional. Vamos lá, meus queridos, eu estou aqui no, na página, no layout né, padrão da Genial. Eu vou até fechar todos para ficar mais fácil para vocês entenderem os pontos que eu vou comentar. Fechou? Então, vamos lá, aqui, ó, acompanhamento grade de opções, tá bom? Vou até colocar ela mais para cá assim, para ficar mais fácil para vocês. Fechou, meus queridos? Eu vou até escolher um ativo diferente aqui, né? Para já estar tá ensinando como você escolhe um ativo. E é isso aí. Vamos lá. A primeira, o primeiro ponto que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte. Aqui você consegue colocar o tipo, né? Compra ou venda e o estilo da, da opção. Lembrando que a americana você pode exercer a opção a qualquer momento e a europeia você tem que carregar até o vencimento. Esse é um ponto bem importante, tá bom, meus queridos? E é outro ponto bem importante é que opção de venda americana não tem, tá? Você só tem a europeia, fechou? Então, se atentem a esses dois pontos, a americana você tem que, você pode exercer qualquer momento. Europeia, você, tem, você tem que carregar até o vencimento para você exercer, exercer e só tem opção, é, opção de venda, tá bom? Europeia. Fechou? Então, esse é o primeiro ponto, assim você consegue filtrar as opções que você está procurando. Isso é bem legal, tá bom, meus queridos? Outro ponto que a gente, que a gente tem aqui, através aqui da porcentagem, você abre a cotação rápida para você acompanhar outras informações do ativo, tá bom? E aqui, né, no, número, no, no símbolo do dinheirinho, você já abre a cotação você já abre a boleta, tá bom? Então, aqui você consegue comprar ou vender o ativo. Então, bem importante também esses dois pontos. E aí, um dos pontos que eu mais gostei, pessoal, é que ele já faz a listagem para você né, dos próximos vencimentos. Então, por exemplo, eu quero comprar uma opção né, daqui... 94 dias úteis lá para o 14, né? No vencimento do 14 de de 2022. E aqui ele já mostra para a gente quais são as opções que estão tá disponíveis para essa data. E claro, você pode ir procurando, né teoricamente, ó. Tá aqui em opção de compra, mas posso colocar em ambas. Olha que legal. E ele mo mostra aqui para gente quais são as opções que estão tá disponíveis. Para a gente comprar, para a gente trabalhar aqui com nossos modelos operacionais. Fechou? Esse é um, acho que é, é bem importante essa parte, porque lista de uma maneira bem fácil da gente conseguir entender né, e procurar, tá bom? Outro ponto bem interessante, meus queridos, é que você pode, teoricamente, é, mudar tudo isso aqui, né, mudar a visualização das colunas, então tirar, por exemplo, ó, tá vendo? Tá mudando e mexendo lá no fundo da tela, tá bom? E aí você pode escolher né, o que você quer aqui, claro, isso é pessoal, tá? E o número de opções abaixo e acima do dinheiro, tá? Isso aqui você pode mudar também, é bem pessoal é, para você escolher. Eu vou deixar aqui no modelo padrão, porque é o padrão, tá bom? Mas eu gosto de trabalhar, por exemplo, 10, né? Se colocar 10 ali, eu acho que você já consegue pegar um número bem interessante. Fechou, meus queridos? São esses são os pontos bem legais aí que você tem que conhecer para você trabalhar com a grade de opções. Claro, a Genial Investimentos está em constante melhoria, então talvez chegue algumas melhorias importantes né, para a grade de cotações, mas o que a gente tem hoje aqui já é uma grade de cotações bem legal para você acompanhar, cheio de dados, cheios de melhorias, né, principalmente a questão de tipo aqui, né, estilo, e essa lista aqui né, que já facilita para você qual ação e qual o vencimento que você está procurando. Fechou, meus queridos? Espero que eu tenha ajudado vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!